Eu tava caminhando pela rua, olha a situação. Eu tava caminhando em Meredinha pela rua, né? Com o meu boné assim pra trás, com a corrente assim pra fora, com a calça folgada assim, né? Uma camisa de Bob Marley, assim, tudo de boa, tava caminhando. E daqui a pouco passaram dois policiais. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa, tudo firmeza, tudo em ordem. Felipe Araçuca, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês, vou explicar pra vocês quatro verbos em português que se parecem muito eu não sei se vocês se confundem muito com esses verbos, mas em português, se parecem muito, aí vocês deixem aí no coment nos comentários se vocês entenderam tudo e, e se esses verbos confundem um pouco, ok? Como se escreve, como soa, como, como a pronúncia desses verbos. Então é claro que não pode faltar, se inscreva no canal, se você aprender alguma coisa com esse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o like, é muito importante, ok? Isso, porque eu sei que vocês estão gostando do material que eu estou publicando. Então eu vou trazer mais material desse tipo. Tem pessoas que não sabem a importância de você ver um vídeo até o final, de você deixar um like, de você deixar um comentário. Vocês não se dão conta da quantidade de coisas que eu aprendo com os comentários de vocês em espanhol. Então vocês comentam algo, tipo, ah, em espanhol a gente fala assim, não sei o que e tal. E eu já vi muitas pessoas que são do Brasil, que estão aprendendo espanhol, e aprende com os comentários de vocês que estão aprendendo português. Então é claro, ou seja, os idiomas são aí como. são parecidos, estão relacionados, entendeu? Eu queria que vocês parassem para pensar no impacto que um comentário produtivo pode ter na vida de muitas pessoas durante muito tempo. Porque você deixa o comentário hoje, mas esse comentário vai viver para sempre na internet, entendeu? Então, daqui a um ano, dois anos, alguém vai estar tá vendo o vídeo de Felipe açúcar não sei o quê, vê o seu comentário produtivo que está realmente agregando alguma coisa, está trazendo algo benéfico para as pessoas. Caramba, eu não sabia sobre isso. O cara vai lá e clica, o cara vai lá e entra em contato. O cara vai lá e fala, nossa, eu vi um comentário, e depois que eu vi esse comentário, eu procurei tal página, eu achei tal coisa e tudo mudou, entendeu? Então um comentário, uma frase, algo que você dá, que você oferece para as pessoas, pode mudar tudo, ok? Então vamos lá direto ao ponto. Hoje vocês vão aprender o que é revezar, revisar, revistar e rever. Em português, ok? Outra vez. Revezar, revisar, revistar, rever. Parece, né? Vou falar mais rápido agora. Revezar, revisar, revistar, rever. Então, começando por revezar. Esse é um verbo que pouquíssimas pessoas conhecem, ok? Porque você só conheceria esses verbos, muitos dos verbos que eu ensino para vocês, inclusive no curso completo de português que eu tenho, de verbos, vídeos que não estão aqui no YouTube. Eu explico verbos para vocês e vocês só aprenderiam morando no Brasil, entendeu? São coisas que os livros não ensinam. São coisas que a prática ensina. Você conversando diretamente com o brasileiro. Então, revezar é uma dessas palavras que está no meu curso completo e eu estou explicando aqui para vocês, ok? Para que vocês aprendam. Olha só, quando você está naquela na academia, malhando, olha o verbo malhar, ok? Verbo extra aqui para vocês, fazendo exercício, eu tô malhando, e eu quero usar um, uma máquina que já está sendo ocupada, alguém já está usando essa máquina. Mas eu poderia usar essa máquina no intervalo que essa pessoa está descansando. Então eu me aproximo, né eu, tipo, opa, e aí, cara, tudo bem? Ah, eu posso revezar contigo aqui? Posso revezar? Posso revezar contigo? Aí o cara, não, de boa, cara, pode usar aí. Então, ele faz uma vez, e eu faço outra vez. Ele faz outra vez, eu faço outra vez. Então a gente está alternando. Isso é revezar, ok? Ou também, numa situação assim, mais de casa, tem o um lixo, né? O lixo, né? Para você jogar fora. Então se você mora com alguém, você pode revezar quem é que vai levar o lixo para fora de casa. Quem é que vai levar o lixo hoje. Não, cara, eu levei o lixo, eu tirei o lixo ontem. Eu joguei o lixo fora ontem. E lembra que tirar é de retirar, ok? Eu fiz um vídeo com 14... 14... <risos> 14 formas de usar o verbo tirar em português. São várias formas, ok? E uma das formas é de retirar. Então aconselho que você veja esse vídeo também. Então você revesa, entendeu? Você faz uma vez, eu faço outra vez. Você faz uma vez, eu faço outra vez. Beleza? Ok, e essa próxima, quando você tá na, na, na universidade, né? Lembra aí do tempo do colégio, da universidade. E antes de fazer a prova no dia, né, tal, ou seja, um dia antes, né? Você vai lá e revisa o conteúdo, ok? Você tá revisando o conteúdo. Você tá vendo outra vez. Eu acho que em espanhol, nesse sentido de, da prova, seria tipo repassar. Hum, sou, eu Estou repassando, eu tenho que repassar. Eu, eu, eu poderia falar para vocês. Pessoal, vocês têm que revisar o, as aulas dos vídeos aqui da internet. Sempre vocês têm que estar tá revisando, revisando. Ou seja, vendo outra vez, para se assegurar que vocês aprenderam bem, ok? Repetição, repetição. É uma forma. Ou também você pode usar o verbo revisar para fazer uma revisão no seu carro. eu tenho que revisar o meu carro. Mas por quê? Porque começou a fazer um barulho estranho. Um tó, tó, tó, tó. Então eu tenho que mandar para a revisão, para fazer uma manutenção. Em espanhol, acho que não fala, não falaria tipo. Tenho que fazer. El... Tenho que fazer repasar en el auto, repassa repasa del auto, não é? Tenho que fazer mantenimento del auto, não? Ou seja, manutenção para as pessoas que estão aprendendo a espanhol, queria okay? deixar dica. E a próxima, que eu nunca na vida vou esquecer dessa palavra em espanhol, porque eu aprendi na prática. Tava caminhando pela rua, olha a situação. Eu tava caminhando em meredinho pela rua, né? Com o meu boné assim pra trás, com a corrente assim pra fora, com a calça folgada assim, né? Uma camisa de Bob Marley, assim, tudo de boa, tava caminhando. E daqui a pouco passaram dois policiais. Aí, ups, aqui. O é, que foi? O que é que tá acontecendo aqui? O cara, uma riqueza, por favor. Hã? Uma riqueza. Na requisa, que, que, que merda é essa? Que requisa que quê? <risos> você abre, abre os braços, né? Levanta os braços. Aí eu, ah, ok. revista ok? Quando eu fazer uma revista. Você já tem a revista, a revista, entendeu? Eu, eu, eu lembro da situação, eu fico rindo. Você tem a revista como tal, para você ler, ou você fazer uma revista, tipo, conhecido também formalmente como baculejo no Brasil. Abre os braços, você abre os braços e o cara tá. Revisando, não, tá revistando, não revisando, desculpa, tá revistando o que você tem com você, entendeu? Então, tipo, o que é isso aqui? Uma faca, não sei o que, você está errado. Então é uma revista, que ele tá fazendo uma, uma, uma revista. Você está sendo revistado. Então, eu caminhando tranquilamente pelas ruas de Medellín, fui revistado, não sei porquê, né? Não, não sei se era porque eu tinha um boné para trás, se eu tinha uma corrente, se eu tinha uma camisa bombada, eu tava assim, aparentando, né? Que eu tava levando drogas comigo, alguma coisa, né? Eu acredito que se você estivesse levando drogas com você, a última camisa que você iria colocar para andar nas ruas de Meridin seria a camisa de Bob Marley, né? Pelo amor do universo, né? Como é que é essas coisas? Então, continuando, ok? A gente já viu. Revisar, então, a gente tá trocando aqui, né? Tá, tá, tá, revisa, você alterna, tá? Você faz outra vez, eu faço outra vez, tá, tá, tá. Revisar, você pode revisar o seu carro, pode revisar uma, revisar uma situação para ver se tá tudo ok. Eu estou revisando aqui para ver se está tudo em ordem antes de entregar. Revistar, que é né, Ops, aqui babá, eu estou sendo revistado. Essa última que eu vou explicar para vocês, que é o verbo rever, eu lembro muito quando você está pedindo algo e alguém não dá esse algo, entendeu? E você pede para que essa pessoa reveja a situação. Você pode rever essa situação, ou seja, você pode reavaliar essa situação. Eu revi o seu caso, ou seja, primeiro eu falei para você que não era possível, não seria possível fazer isso de, não sei, fazer um empréstimo, não sei o quê, tal, tal. Mas aí então o cara fala, eu revi a situação e eu decidi que sim, você de fato você pode receber o um empréstimo, entendeu? Então primeiro eu tive o, o pedido de empréstimo negado, mas depois eu pedi para a autoridade, para a pessoa responsável, rever a situação, ou seja, para ver outra vez a situação. E foi aprovada. Então beleza, pessoal. Espero que tenha ficado claro, como sempre. Já sabe, se aprendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Deixa um like, pelo menos, se aprendeu alguma coisa. Gravando esses vídeos aqui pra vocês. Eu tenho essa ideia, ensinando português. Eu espero que quando alguém tem uma aula comigo em português, aprenda alguma coisa. Tem que aprender sim ou sim? Sim. Ou sim, não importa o seu nível de português, quando você sai de uma aula com o Felipe Brazuca, você tem que ter aprendido alguma coisa. A mesma metodologia que eu uso nas minhas aulas particulares, eu uso aqui para ensinar para vocês, ensinar português para vocês. E não é diferente. Então eu expliquei para vocês o que é revezar, revisar, revistar, rever. Eu espero que todos vocês tenham aprendido pelo menos um desses verbos. Vocês espero que tenham aprendido muito mais. Mas pelo menos um. Eu não quero que alguém termine de ver um vídeo de Felipe Brassoca e, ah, eu não aprendi nada. Ou seja, não tem nada novo nesse vídeo. Não, a ideia é sempre, sempre, sempre trazer algo novo para vocês. Eu agradeço muito se vocês compartilharam o meu trabalho na internet. Tem muita gente querendo aprender português. Tem muita gente que não conhece o canal. Tem muita gente que gostaria de aprender da mesma forma que você está aprendendo, beleza? Então, a gente se vê, e falando em beleza, eu gravei um vídeo ensinando, ensinando isso aí, ok? Beleza, o que é que eu falo? Essas palavras que eu uso muito assim durante os vídeos. Cara, beleza, e aí, e então, tal, essas coisas. Ok então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo, ok? E por último, para você que ficou até o final, Vai no Facebook, a gente tem um grupo, ok? No Facebook. Mas eu só coloco esse grupo para as pessoas que realmente estão comprometidas em aprender português. Ou seja, as pessoas que ficam até, até o final dos vídeos, as pessoas que estão mais ativas nas redes sociais, então falou, oh, a gente tem um grupo lá de português, entra lá, porque a ideia não é ter uma quantidade infinita de pessoas quando não tem qualidade, entendeu? É menos pessoas, mais qualidade. Então todos vocês vão ter o privilégio de aprender com outras pessoas que também se estão dedicando a aprender português, beleza? Então o grupo se chama Português Online com Felipe Brasuca. Coloca lá o nome Português Online com Felipe Brasuca, envia a solicitação para participar do grupo e, claro, responda as perguntas que eu coloco aí antes, ok? São as perguntas simples para você entrar no grupo. Se você não está disposto nem a responder essas duas perguntas tão simples, eu imagino que você não vai participar nada no grupo de português. E não é um interesse de ter pessoas no grupo que não participam, entendeu? Então, até o próximo vídeo, a gente se vê. Valeu, tchau, tchau!